O Pico do Jaraguá é o ponto mais alto de São Paulo, chegando a uma altitude de 1.135 metros e está localizado no bairro do Jaraguá. A entrada no parque ela é totalmente gratuita, então você vai ver muita gente aqui fazendo caminhada, ao redor aqui do parque, subindo até o pico, né? E o estacionamento também daqui é gratuito, né? Dispõe de estacionamento, isso é bem importante. E bem na entrada a gente já vê um lago imenso repleto de pato e a criançada adora isso aí. E além do Pico do Jaraguá, aqui dentro do parque tem um outro atrativo, que é o Casarão Afonso Sardinha. O lugar tem mais de 400 anos de história e de construção e remete uma história muito incrível e muito macabra ao mesmo tempo. O casarão foi construído por volta do ano de 1580 pelo bandeirante Afonso Sardinha. O Bandeirante descobriu ouro na região do Pico do Jaraguá e resolveu se estabelecer nas Redondezas. Construída então o casarão com 21 cômodos e uma senzala onde escravizava negros e índios. A casa foi construída no processo mais conhecido daquela época, Taipa de Pilão. As paredes do casarão possuem espessura de 80 centímetros e as paredes da senzala chega a um metro de diâmetro, com apenas uma janela para ventilação. No casarão, Afonso Sardinha morou até a data de seu falecimento em 1616, e nos dias atuais o casarão é considerado mal-assombrado com diversos relatos de manifestações sobrenaturais. A palavra Jaraguá é uma palavra indígena da língua Tupi e significa Senhor do Vale. E uma outra curiosidade é que aqui ao redor do parque ainda é possível encontrar algumas aldeias indígenas, né? E dentro do parque, pessoal, é possível fazer três trilhas. A trilha do Silêncio, a trilha da Bica e a trilha do Paisé, que leva então até o Cume, né? Que é a nossa cereja do bolo. Ela tem 3.600 metros, né? 1800 ida e 1800 volta e a gente vai começar a fazer essa trilha agora, bora! Bacana da trilha, pessoal, que até agora tem bastante sombra. Não sei o que espera a gente mais adiante. E toda essa mata aqui, ó, é considerado mata atlântica, né? E o parque, ele tem 491 mil metros quadrados, né? Fica na zona noroeste do estado de São Paulo e aqui passa o trópico de Capricórnio. E uma outra curiosidade é que o pico, ele é feito de quartzito. Então Toda aquela parte que a gente vai ver lá em cima, né? Ela é inteira, aquela rocha gigante, é feita de quartzito. Então fica mais uma curiosidade aí para vocês. E bora, que tem muita trilha né, para subir. São 1.800 metros de subida que requer um pouquinho aí de esforço e de preparo, porque é muito íngreme. Mas vamos nessa. Ao final da trilha, pessoal, a gente vai percorrer um pequeno trecho por asfalto, tá? E uma dica, para você que não gosta de fazer trilha, mas quer conhecer o Pico do Jaraguá, aqui tem acesso de carro por uma via totalmente asfaltada. Você chega até praticamente o cume de carro, tem um estacionamento aqui que você pode deixar o carro, tem uma vendinha aqui vendendo água de coco, açaí, então você pode aproveitar e subir então até o cume, né? E uma curiosidade, pessoal, os bandeirantes, eles utilizavam o Pico do Jaraguá, como um marco, uma localização, né, um localizador, é bem assim que eu posso dizer, pois aqui tem 1135 metros de altitude, então os bandeirantes usavam isso aqui como, como referência, porque você consegue avistar de diversos pontos de São Paulo, né. pois esse aqui é o ponto mais alto né, da cidade. Então fica aí uma dica e uma curiosidade para vocês, mas não acabou por aqui. Agora a gente vai encarar 240 graus para poder subir até o cume. Still got your você que assistiu o vídeo até aqui e acompanha a gente no canal deve estar se perguntando qual é a finalidade dessas torres para que elas servem né? Essas torres pessoal são torres de televisão né? televisão, essa maior que a gente subiu, essa escadaria toda, ela é de duas emissoras de TV a Rede Bandeirantes e a Rede Globo a menorzinha que a gente não subiu, ela pertence à TV Cultura, né? E aqui também uma coisa bem interessante, tem a Rádio USP aqui em cima, né? acredito também que deve ter algumas torres aí também de telefonia, elas devem usar isso também. Aí já estou supondo, eu acredito nisso, né? Mas é isso aí, pessoal. Chegamos ao final deste vídeo. Se gostou, deixa o seu like. Não deixa de se inscrever no canal, isso é muito importante para nós. E você não vai perder nenhum de nossos vídeos aqui por São Paulo. Você conhece o Pico do Jaraguá? Deixa aqui nos comentários, se quer conhecer também. Deixe aí nos comentários que a gente vai interagir com vocês. E é isso aí pessoal, até o próximo vídeo, um grande abraço!